Dia, eu tenho medo do é de Brasil. Por esse motivo, eu sou outro voto. Eu me da cidade, até São Paulo, para vir falar e ser importante Eu Vou ficar vermelho eu vou falar. Nós temos que lutar como cidadãos, nos posicionar contra o